Max Verstappen alcançou a 14ª vitória na temporada de 2022 da Fórmula 1 no GP da Cidade do México, no autódromo Hermanos Rodrigues. Agora, o holandês da Red Bull detém o recorde isolado de maior número de triunfos em uma mesma temporada da Fórmula 1. É o melhor ano de um piloto na história da categoria? Vem comigo e vamos debater isso. Fala galera que acompanha o Grande Prêmio, eu sou o Felipe Leite e antes da gente entrar no tema do nosso vídeo, eu te convido a deixar o like aqui, se inscrever no nosso canal para não perder nenhum tipo de conteúdo nosso e claro, também ative o sininho e fique por dentro de todas as nossas notificações, certo? Bora para o vídeo? No México, nem mesmo uma Mercedes forte e com estratégia diferente de pneus, deu combate a Max Verstappen. O holandês liderou de ponta a ponta e agora soma 14 vitórias em 20 corridas no ano de 2022, um aproveitamento de exatos 70%. Com o recorde agora isolado, Max deixa Vettel e Schumacher para trás, dois nomes históricos, lendários da Fórmula 1. Sebastian Vettel teve 13 vitórias em 19 corridas na temporada de 2013, um aproveitamento de 68,42%. Michael Schumacher, por sua vez, conquistou 13 triunfos em 18 provas lá na temporada de 2004, marca que o deixa com 72,22% de aproveitamento. Nas estatísticas, portanto, Verstappen soma o maior número absoluto de vitórias. Mas dentre esses três, o melhor retrospecto segue sendo de Schumacher. Isso não pode nos distrair do debate. Com toda a performance apresentada até aqui em 2022, Verstappen tem a melhor temporada da história do esporte? O que esses três grandes pilotos têm em comum? Um carro dominante em mãos. O RB18 superou a f 175 a partir do GP da Hungria de 2022, como o melhor bólido da temporada. Já tinha a velocidade de reta a seu favor, mas aprendeu a ser dominante também no miolo do traçado e no gerenciamento dos pneus. Combine isso com um piloto jovem, arrojado, sem a pressão de querer ser campeão mundial nas costas e tá aí temporada absolutamente dominante. A Ferrari colaborou, claro. Escuderia italiana prometia ser a principal rival da Red Bull e de Verstappen no ano e foi nas três primeiras corridas. Mas se atrapalhou em falhas de confiabilidade, erros dos pilotos e, principalmente, decisões equivocadas de sua chefia no que diz respeito à estratégia. Isso, claro, em nada pode tirar o mérito de Verstappen. Mas agora eu quero saber de você. Você acha que a temporada de 2022 de Max Verstappen é a melhor da história da Fórmula 1? Se não, qual que é? Deixe aqui nos comentários o seu pitaco e não se esqueça, pelo amor de Deus, de deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal do Grande Prêmio, caso você não tenha feito isso ainda, e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação de conteúdo nosso, certo? Eu sou o Felipe Leite, um beijão e até a próxima!